Fiquei sabendo que ia ter um aluno novo ou nova Na escola Tomara que seja uma garota É Já estou cansada de garotos idiotas na escola uma garota. Vamos logo! Espontado só porque nós somos animais? Ou pela ignorância dela? Pela ignorância! Não me importo muito se vocês são animais, já vi coisas mais espantosas que isso. Como você, humano? Pra mim você é novidade aqui na escola. Tá, mas porque parece que... Elas não gostaram de mim. Ha, ha. Querido, você vai ter que ser acostumado com isso. Ah, sabe, não é culpa deles. Sofreram demais na mão de garotos que acham que todos são iguais. Ah, mas eu não sou um garoto malvado. Nem eu, cara. Nem eu. Ei, qual é o seu nome? Yuto! O meu é Rich. Eu vou conseguir a amizade dessas garotas. Você é novo aqui, não é? Sou sim. Alô, terra tá chamando o Rick. Tá interessada na Bela ou na Nora? Cara, mas eu nem conheço elas Eu só queria amizade Cara, se você quiser qualquer coisa delas Amizade É amizade Você tem que falar com elas Vai lá e arrasa também eu queria me desculpar por qualquer coisa que eu fiz mesmo sendo meu primeiro dia e mesmo eu não tenho um feito nada devia desculpa também por seu penteado horrível Mas sério por que vocês odeiam tanto os garotos porque garotos idiotas babacas como eu não tenho culpa do que aconteceu com você. Aí eu disse que não tenho culpa do que aconteceu. Nem você. E nem um garoto, além do ex dela. Poeta, qual foi a reação dela? Eu não fiquei pra ver. Oi, Yuto! Tá? Rich! Lana, que susto! Desculpe, mas eu trouxe algumas coisas. Pra você não se sentir excluído. Por que eu tenho rabo e você não? Aparece quando eu quero. Ah, muito obrigado, mas eu me prefiro normal. Olha, Richie, eu pensei em des. Lana. E nem tente roubar meu homem. Não, eu não sou você para fazer esse tipo de coisa. Eu espero que você não seja o Isaac da história, Richard. Hum, o que, que eu perdi? Quem é o Isabella? Mas você viu? Rolou até soco. Ah, olá, Riche. Não quer me ajudar aqui? Oxe, que isso? Pede desculpa pra ela. Eu nunca peço desculpa. Desculpa, Bela. Nunca mais vou fazer isso. Desculpa também por te apertar. Vamos, Bela. Não se pode mais comer sorvete? Lana, eu queria te contar uma coisa que eu vi. Ouvi, né? O Witch tá defendendo a Bela. Parece que está gostando dela. Acho que ela também. Mas o quê? Eu não irei permitir isso. Calma. Tudo bem. Rei hey, cabelo de alface. Pode tirar seu cavalinho da chuva. Ele é meu. Cabelinho de lodo, você está perdendo seu tempo por macho. Aliás, eu deixaria ele ir com você se não fosse ele. Ele é diferente de todos que eu já vi. Se não fosse eu, ainda iria odiar os garotos. Conclusão... Ele é o melhor amigo que eu já tive. Olha, Lana, eu sei que você gosta de mim. Com certeza tem uns 10 só gostando de você. Mesmo não gostando de você desse jeito, podemos ser amigos. Claro. É, me desculpe, eu acabei que passei dos limites, me... mas eu vou indo. Até logo. Nossa! O que você acha de ir na minha casa hoje? Fazer o quê? Não sei também. Tá... Sim, só vou pegar as minhas coisas. O quê? É que você ama aquela roupa. Tive que colocar ela pra lavar. Vamos logo. Quarto legal. Cadê sua mãe? Chega do trabalho mais tarde. Se quiser pode colocar o pijama já. Eu vou colocar o meu. Eu vou dormir aqui? Se quiser. Mas como vou pra escola amanhã? Vamos dar um jeito. É bem bonito. Eu? O quarto... Mas você também, estou indo para a escola. Filho, quem é essa louca correndo? De nada, o obrigada. O que aconteceu? Aquela patricinha mentirosa. Ela mentiu pra gente. Ela ainda está com raiva. Temos que falar para a diretora. A diretora dessa escola está preocupada mais com o café do que com os alunos. Vamos, não custa tentar. Ela vai ser expulsa. Bela, você gostaria de sair comigo hoje? Ah, pode ser. Eba! Que demora! Eu sei, meu olho roxo tá horrível. Não, você tá linda. Então, você quer namorar comigo? Sim.